Muito bem, eu, Mário Sérgio Cortella, fico muito feliz pelo fato do Instituto Paulo Freire ter organizado agora uma campanha de financiamento coletivo para preparar o centenário de Paulo Freire em 2021. Rumo ao centenário de Paulo Freire também ajuda, evidentemente, a que o Instituto Paulo Freire mantenha suas atividades no mesmo ano que completará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 E a gente cuida. Abraço.